Então, gente, hoje estamos subindo para o castelo de Matsuyama com o pessoal da empresa aqui e esse é o nosso lift esse, Essa é a maneira que a gente está subindo Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é... nem sei que dia que é, terça-feira, eu acho Ontem de noite eu fui dormir assim com a sensação de que eu não presto pra nada De que eu sem o Dani não, não saberia sair da porta viva, assim Primeiro, vocês viram, né? Aliás, quem assistir esse vlog vai pensar, cara, ó, é uma retardada, né? Só faz tudo errado Primeiro eu atolo o carro na lama Depois eu atolo meu carro na neve Então agora eu vou lá <coughs> embaixo Eu vou ter que pegar a pá, fazer um pouquinho de força e tirar a neve da frente do carro pra tentar conseguir sair do carro e colocar ele lá na frente na rua no estacionamento que tem Essas árvores aqui são todas árvores de cerejeira. É linda aqui em cima. Tem a vista do mar aqui. Demais lá no fundo. Chegando a cidade e o mar lá. Nossa, que legal. Gente, olha quanta neve eu tirei. Eu sei que não vai parecer muito. Mas se você algum dia. Já tirou neve? Você sabe que aquilo ali é muita neve Eu tirei muita neve Tem alguém me pedindo carinho aqui E eu acho que amanhã eu não vou mais sentir os meus braços Não vou mais conseguir nem, nem mexer, nem levantar os, os dedos Né, Punguito? Né, Punguito? Enfim, eu consegui tirar... Pode sentar? Sites. Eu consegui tirar bastante, bastante neve Aí eu fui ali para a ruazinha, ah, o problema é que tem uma subidinha aqui, né, para a rua E aí eu fui ali dar uma olhada como é que tava e já estava com gelo Então nem adiantava eu estar tirando a neve aqui se eu não vou conseguir subir ali, né, depois Aí eu fui na fazendinha aqui do lado, porque agora já estou virando melhor amiga, né, dos fazendeiros pela Suíça fora Fui lá, falei, olha, eu tô. não tenho muita experiência com dirigir na neve, assim, nesse né, tanto de neve pelo menos. Ele olhou, veio aqui, né? Olhou comigo, ele, ah, você tava tirando neve, né? Falta muito ainda, né? Eu falei, falta, falta muito, mas já tirei muito também. Daí ele falou, não, eu te ajudo, eu venho aqui te, te puxar com o, o trator. Pela segunda vez em uma semana eu vou ser puxada pelo trator. Porque eu fico me metendo nessas enrascadas Enroscadas Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Tô bobo jogar isso Hein? Pongo, cadê as minhas maçãs? Aonde que estão as maçãs? Você comeu duas maçãs inteiras Eu fui cortar a lenha lá embaixo Fiquei talvez 10 minutos lá Quando eu saio de perto dele, ele fica ansioso eu volto e eu juro que eu tinha duas maçãs aqui dentro Que estavam em cima da mesa, por sinal Você não pode ir na mesa, né? Você sabe que não pode subir na mesa em primeiro lugar E não pode comer minhas frutas Não posso deixar você sozinho em casa? Eu vou ter que parar essa bronca aqui e continuar depois Que está chegando meu trator para me ajudar Olha lá Uh! Yes! Deu certo, deu certo, amor. Olha, eu espero que esse seja o fim. Na Carol tendo que se salva pelos fazendeiros. Essa armadura que dizem que foi usada por primeiro, uhum. o primeiro logo é o é Senhor da Castela. E é um exemplo de uma armadura usada em batalha. E esse castelo foi construído por volta do ano 1600. Aqui dá pra ver o peso de uma patrana.